Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do é TRD e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da série de Reacts. Series Reacts é ótimo, ah a série de reacts, a corrida dos blogueiras, quarta temporada, aqui do canal. Na semana passada, nós tivemos um flop entre Eric Neto e Miss Black Divine, né, Paula Renata. Na semana passada, eu dei uma opinião de quem eu achava que ia sair nessa semana, mas vocês me atentaram a pontos muito importantes nesse flop tão, assim, difícil de saber quem é que vai sair, né? Tiveram questões de cada participante que pegaram pra melhor, que pegaram pra pior e acabou que deu uma nivelada, né? Então, realmente, a gente vai descobrir quem foi eliminado. E eu tô extremamente curioso pra Pra ver quem é que vai sair, porque vocês me deixaram bem na dúvida. Então, bora logo começar esse React. Se você já quiser conferir comigo, já vai deixando o seu like aí embaixo, se blogu por aqui. Seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, no react da semana passada eu falei que eu achava que talvez o Eric saísse porque eles tinham falado que o produto era muito caro e a intenção era converter em vendas mas muitos de vocês me atentaram ao fato de que a solução que a Paula tinha encontrado, né que era colocar o Papai Noel pra fazer um volume pro penteado e tal na sugestão e o exemplo que ela tava dando no vídeo ela desmontava o Papai Noel pra cada peça do penteado eu não me atentei a isso, na minha cabeça ali é só colocar o Papai Noel e fazer o penteado em volta mas vocês comentaram aí embaixo que se você for desmontar o Papai Noel não vai ter utilidade no restante do ano. Então, realmente, eu não tinha visto por esse lado. E vocês me alertaram nos comentários. Eu realmente estou muito em dúvida de quem vai sair já não sei mais. Bora pra esse react? Eric, Paula… Ai, meu Deus, Public Secrets. A Public Secrets, realmente, é uma prova muito difícil. Mas o que foi muito legal é que o vídeo final de vocês foi entregue, sabe? Ambos entregaram o vídeo de até um minuto editadinho com a proposta de vender o Papai Noel aí, pra depois do Natal. e Isso os dois fizeram, é. né. É, cada um uma proposta. O Eric trouxe uma coisa ali, pegou no emocional, né. Ui. Usou o pet dele… Falou, falou da, da cachorrinha, papai. gente. Isso, o bichinho. Já a Paula, ela trouxe um upside, ó retornamos lá na segunda prova. É, pra poder usar pra um penteado, que é uma coisa bem a cara da Paula, né. O vídeo que a gente achou que mais condiz com a proposta, principalmente contando a criatividade… Foi o seu, Eric. Parabéns, você continua. Ai. Também. Semana que vem, Eric. Parabéns. Eu não consigo nem falar, desculpa. Não Ai, gente. Pode <risos> já, pode. já falou muito. Pode ir embora, coitado. Agora me reestruturei. Já passou. Já chorei, já passou. Ai, gente, que bom vou que ele ficou. Na próxima semana, porque agora eu tô no top 5. Oi, vai vir. Esse... <risos> assim. A Paula sai na mesma posição que eu. Eu tô saindo daqui muito mais confiante. Do que quando eu entrei, e aqui eu não tava só por mim, sabe? Eu tava por todas as meninas pretas que acharam que não podia seguir o estilo por causa dessa cor de pele, ou tipo de cabelo. E eu espero que agora ser um canal da a Depressão. É, mais meninas, vejam. Elas podem seguir qualquer estilo. Eu tenho certeza que você conseguiu, Paula, tá? Somos uma família agora, tá bom? Eu quero que as pessoas saibam da história preta, vintage, sabe? Para além da escravidão. Tipo, a gente não existiu só na escravidão. A gente existiu antes, a gente existiu depois. eu tô aqui, sabe? Peraí, seguidores, hein, gente? 100 mil esse ano ainda, por favor. 100 mil seguidores pra Paula! Eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Paula através do Corrida das Blogueiras. Ela traz um tipo de conteúdo que agrega conhecimento, que é uma coisa muito interessante e revigorante de se ver no meio das blogueiras. Além do que ela mostrou durante o corrido uma super personalidade, uma mina de um carisma altíssimo. Então, vocês que ainda não a seguem, sigam-a, porque. Nossa, eu tô usando assim uma linguagem muito chique. Estou me sentindo muito chique, muito uma coisa mais Paula Renata. Então, então tô muito feliz de já ter conhecido no Corrida. E já estou seguindo nas redes sociais. Eu não consigo parar de falar assim. O que, que é isso, gente? Socorro. Mais um dia no QG, gente. O que, que será que tem hoje? Olha! É! Para boy. Quem é esse gatinho? É gato! Agora é... <risos> Ai, ela tá linda, gente. Muito feliz, muito realizada. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que realmente eu corri. Ah, eu, eu só sou... <risos> corri, muito gato. grato por estar aqui, mas eu vou ser mais grato ainda se eu ganhar alguma prova. <risos> e esse participante, gente, é o Oliveira, entendeu? Ela é o Olive, Olive Oliveira, eu vou chamar ele assim. <risos> tá difícil, porque eu tô numa situação... Amei o mullet da cota. Da tá tudo tô muito certo até agora. Top 5 chegou e eu sou uma delas. Ai! Tá muito chique a Sarah. Ai, conta pra gente. Muito vocês chique. Gato. Eu caí na real de que no meu canal eu não. Eu me monto só tipo uma vez no mês, duas vezes no mês. Então eu assim ser Eu fazendo maquiagem colorida. Fui montada todo dia, sendo que o meu público se assim, identifica comigo e o cabelo bagunçado fazendo comida de escala. É isso. Dona Sarah Bisca. O que, que deu em você? Pra vir, bem tem De mulheres lindas no seu jeito. Eu amo uma coisinha Castelo Rá-Timbu. Eu acho que eu, que eu quis ressignificar essa minha trajetória enquanto Sarah aqui. É, pra também poder mostrar que eu consigo entregar coisas de drag que são bacanas. Estão ligados às minhas habilidades com cola quente. Aí chega o paulacho. Você tem que fazer uma laje das boagões mas... ah. Muito chique que ia ser. Peruca, salto, unhas. E uma massa de apregar porcelanato na parede, assim. Acho tudo. Eu queria que o Eric voltasse. Não que eu não queria que a Paula voltasse. Mas é porque eu acho que... Tem que especificar. Eric... Preenchia o, o silêncio, sabe? Nada contra o Eric, Carter, <risos> o bicho. mas eu gostaria que a Miss Black voltasse. Eu acho que ela tem um trabalho muito ímpar, que representa muita coisa boa. Essa bicha, ela voltou. Inclusive, eu amei o look do Eric. Tá linda esse look gata hoje eu vim preparada pra soltar laser em todo mundo aqui ela voltou de x Men, a gata viu só agora eu tô me sentindo de fato dentro de todos os momentos do jogo já ganhei, já fez sal, já flop, flop já voltei Minha é, gata gabaritou vamos por favor seguir ela? por vamos favor lá, que então, então, não é? igual a miss black <risos> É, o <sou> top 5 <risos> <risos> Gente, se inscreve no meu canal pra eu ganhar dinheiro depois daqui. Minha... <risos> Ah, gente, vou falar um negócio Não entendo participantes de Corrida das Blogueiras Que não tem canal no YouTube Ou que não cria canal no YouTube na época do Corrida O programa é no YouTube Você tem uma galera ali Você enquanto participante joga um vídeo Logo depois que o episódio vai ao ar Amor, já é uma audiência garantida o YouTube tem a licença Você já ganha dinheiro Olha, amor Eu como fazer o prêmio do Corrida Sem chegar na final, viu gata? Se liguem Mas chegar na final deve ser melhor, né? Eu que já sabia que eu não ia chegar Por isso que eu botei quente se fazer vídeo na minha temporada <risos> eu tô mais tranquilo porque eu acredito que não vai rolar tipo ao vivo ali igual a public sequence que realmente é meu ponto fraco, gente. Fala. É, gata, eu acho que vai. Não consigo, agora se botar eu pra falar de primeira na frente de todo mundo, aí eu travo hoje eu, eu posso sou assim. roubar um pouco hoje eu acho que eu vou roubar bastante eu vou ficar observando o trabalho de todo mundo e vou ficar pegando as melhores dicas de cada um do meu lado pra eu fazer igual eu fazer exatamente tô isso. Não vem hum. mal tô tentando pedir que não. Ai, 3 quilos de ba... Passo pra vocês não perceberem. Que pena que a Jade tá se do mal. Ai, ah, é! Ah, yeah. tá ah, não! Que pena, gente! Gente, eu tô sentindo que a Tengenit tá aqui, ó. Vindo com força, e vai é, vir com o braço. Dá pra parar de me bongar Eu tô brincando. Eu tô brincando. <risos> Ei, eu, eu... Se eu não puder bongar né? <risos> Deixa eu ver pra fazer de amanhã, então eu tô aproveitando. Atenção da minha boca. Por que Eu lembrei que eu vim com o que tu me falava. Eu fui pro flop, que eu te deixo dar filmando. Isso o que tá sabe. É o upside down. Não é que eles têm isso mesmo, bicho. Ai, gente, eu amo esses momentos <risos> no Corrível. <risos> Não, o que eu tava falando é que ali quando a gente tava no lounge, e ela falou tipo, vai bicho, dá teu nome, que eu sei que tu dá teu nome, aí eu levei isso muito pra prova. Aí eu tava agradecendo. Ai, like, você não, amor, tô falando pra ela. É, eu falei, nossa. Ai, que gratuita, porra. Não, o então, eu tava assistindo assim, ó. Ai, proze, hoje? Eu também. Certeza que essa roupa azul e esse fone de ouvido tecnológico é a Steam que vai patrocinar. Certeza, certeza, certeza. No último lounge das blogueiras da semana passada, da quinta passada hum. a gente perguntou pros nossos competidores quem que eles queriam levar pra final junto com eles. Já que na final sempre chegam duas pessoas, tá? E aí Jade, você foi muito citada. É… Né? Você foi uma das mais citadas aí pra estar na final. Junto com seus adversários. Você Sim. acha que isso é verdade? Ou eles é verdade. Estão sabonetando, querem fazer a linha fina por você… Eu, eu acho que assim, é uma coisa que a gente tava conversando muito é que pelo fato de eu sempre estar tentando, não só… Não ganhando a prova, mas assim, tentando sempre levar o nível do que eu faço. É. Eles se sentem também ali, motivados a estar… Também, então acho que, tipo, por ser essa... Obrigada por nos chamar com a qualidade do seu trabalho. É. <risos> Mas, a vezes, tem muito perfil de winner, gente. Eu quero muito que ela chegue na final. Uma pessoa que esteja à sua altura também. E agora o Rafa, essa senhora elegante, sentada. Uma coisa, Ana Maria, para Muito sick. Falei Cyrus é e acabei Ana Maria. <risos> lá, lá O lau. possível finalista. Você acha que eles te subestimam? Você ficou chateada? Então, eu acho que talvez o pessoal enxergue, mais por uma questão de personalidade mesmo, outras pessoas como grandes concorrentes. Mas eu acho que nem todo mundo é essa pessoa que tá rindo alto e gritando, não sei o que, o tempo inteiro. Tem pessoas que têm o seu momento, mas que às vezes também são um pouquinho mais na delas. E eu acho que eu tenho essa coisa um pouquinho mais chique, um pouquinho mais fresh e de vez em quando eu para fora. mas Chique. Se é assim que gosta de ser assim, né? Então acho que é importante. Eu me esqueci, realmente atacado. Ai, eu amo. Gente, e aí, top 5, parabéns. Eu acho que chegar nesse ponto da competição é algo muito importante. Eu espero que vocês entendam que, independente do que acontecer aqui hoje de resultado, de eliminação, vocês já são muito vitoriosos. E eu não tô falando isso para mim… Minha... Não, eu tô falando porque eu realmente acho isso. Ai ah, gente, é uma delícia conversar com os meninos do Diva, primeiro porque a gente consegue ter esse contato, essa troca, né, que, que faz muito bem pra gente. Mas é isso, né, tem coisas que a gente fala lá no lounge que repercutem. E a gente depois tem que dar uma lavardinha de roupa suja. Vamos para a prova de hoje. E quem tá com a gente hoje, obviamente, é a Dona Tim. Ah, eu sabia! Uma temporada... Essa roupa azul, gente. Blogueira. E também apoiando muitos projetos na nossa vida fora do reality também. Muito obrigada, Dona Tim. Na prova de hoje, os nossos blogueiros e blogueiras terão que criar um... Videocast. Oh, wow. <risos> e não é, só podeiro. um videocast. Meus um amores. cast em equipe. Castigo do monstro. Amores, se eu estivesse lá, era nessa prova, que... só é em prova da tinca que eu seria eliminado. Videocast é uma coisa que tá totalmente fora da minha zona de conforto. Não consumo quase nada e absolutamente não faço. E, gente, trabalhar em grupo, Jesus. Oh, <risos> Muita gente tem videocast hoje em dia. E a gente considera que uma blogueira aí, de presença. Tem que saber comunicar, tem que saber entrevistar, tá? Hum, é importante saber… Hablar, abla, Hoje é dia de ablação. Importante lembrar que o 5G da Dona Tim já está bombando em todos os bairros aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Curitiba. Ou seja, não tem desculpa pra não acompanhar o seu videocast. E Recife, cadê o briefing? Cadê o briefing, Eduardo? Tá escrito Recife ali embaixo, hein? Vai para o flop hoje. Como que a gente vai definir essas equipes, tá? A gente quer dois videocasts, e vocês estão em número ímpar. Sendo assim, uma equipe será de duas pessoas. E a outra equipe será de três pessoas. Dessa vez, a gente não vai deixar na mão de vocês a escolha dos participantes de cada equipe. Isso será feito de forma aleatória. Então temos as duas equipes formadas para os videocasts de hoje. A equipe azul formada pela Jade, pela Saravica e pela Eli. Já a equipe 2, Eric Neto e Dakota. Uma dupla, né, gente? Não é minha equipe. Não vão falar sobre qualquer assunto nesse videocast. Não, vai ficar uma coisa muito jogada. A gente quer também entender a desenvoltura de vocês de acordo com alguns temas que a gente vai propor. Qual é a sua opinião sobre as manifestações recentes que estão acontecendo na Polônia? De sobre blogueira. E é aí que entra a vantagem da Dakota. Porque a Dakota vai poder escolher Ih, o tema da sua equipe. E o tema da equipe adversária, uh, tá? Eu já sei qual não vai ser. <risos> Obviamente, temos um cardápio de opções para esses videocasts. Vamos lá, gente. Estas são as opções. Astrologia, culinária, esporte, família, terror. E viagem. Quer me eliminar, me bota pra falar de astrologia. Não tem um assunto que eu acho mais insuportável do que isso. Falando isso, eu tô cutucando um vespeiro. Eu sei disso, gente. Mas juro, nossa. Primeiro assunto que puxaram a conversa na minha temporada, inclusive, foi esse, juro. Dakota, qual tema você quer pra desenvolver junto com o Eric? Eu e Eric vamos falar sobre o tema Família. Família, Dakota. Justo. É um videocast. Dá uma, uma com audiência boa, eu acho. E qual que será É um tema, tema bom de é atingir é outras pessoas. Da cota. Eu sei que duas coleguinhas do grupo adoram filmes de terror. Então eu vou dar pra elas o tema esporte. Uh -oh. Muito bem. Bastada. Eu acho que isso pode ser uma sabonetagem do tipo lounge das blogueiras, sabe? <risos> Não. Então. Estamos em paquete. É, top 5, né, gente? Tá certo. Então vamos lá. A equipe da Dakota, <risos> composta pela Dakota e o Eric, ficam com o tema família. E a equipe da Jade, Saravica e Lai, vão falar sobre esporte, tá? Realmente, no quesito de tema, eu acho que a Dakota ela foi bem baixa. Mas o tema realmente é aquele ingrediente que a gente não tava esperando para essa receitinha de hoje. Mais uma prova em grupo. E mais uma vez, a Dakota sendo filha da p. Dessa <risos> mulher Dá o esporte pra eles Que eu acho um lugar cheio de ato O esporte é uma coisa que talvez não funcione tão bem Eu acho que a escolha da Dakota foi inteligente Até porque Se fosse de escolha equipe, né Se fosse pra escolher outra pessoa Não sei se Eric teria escolhido Dakota Não sei se Dakota teria escolhido Eric Acho, não sou nenhum deles dois Então acho que até por não saber como a prova vai rolar Dakota tomou essa escolha aí Ou talvez ela teria tomado essa escolha independente <risos> Pra gerar entretenimento, não sei E aí tem um plus que a gente trouxe pra vocês também ah, meu Deus! Vocês terão uma convidada especial nesse videocast pra desenvolver o tema junto com essa convidada. Vocês vão receber tá? E a gente trouxe pra vocês hoje, nada mais, nada menos que uma videocaster bem famosa, bem babadeira. Inclusive, estivemos lá recentemente, foi incrível. Ai, Enfim, foi muito incrível! Nossa amiga Rafael. Última! <risos> Então hoje, vocês terão o prazer de colaborar com o Rafa Uckmann no videocast de vocês. E no briefing de vocês, também tem uma mini biografia sobre a convidada para vocês estarem mais preparados. Vamos na velocidade do 5G! Vamos! Vamos. <risos> <risos> tá. Igualzinho o 5G mesmo, que 5G também não atravessa parede direito. <risos> Eu fico preocupada porque, conversando com o Eric nesse, né, nesse tempo que a gente teve aqui, eu sei que ele tem uma tendência a interromper as pessoas, a não ouvir tanto que as pessoas falam. E gravar videocast não é só sobre você ter carisma e conversar com as pessoas. Eu tava. Querendo muito ir com a Dakota, e tem outro ponto, eu não queria ficar na equipe de três pessoas. Porque como o tempo é muito curto, e aí eu fiquei, bom, se não é três, vai ter que ser dois. Então se eu quero ir com a Dakota, eu quero que vai eu e ela, e acabou acontecendo isso. Eu tô, tipo assim, muito, muito, muito feliz. Olha só, eu já tava errado. Eric teria escolhido a Dakota então, né, de acordo com ele aí. Vocês estão um pouco Começou, sair, né? eu tô. Óbvio. <risos> Mas eu sei que eu vou arrasar em qualquer tempo. <risos> <risos> Aperdando, gente, É uma vantagem que eu vou usar. Primeiro, eu acho que ela legal, de repente, de nome, a gente colocar o é Querida pro podcast. <risos> que aí a gente pode começar as três ao mesmo tempo. Esse podcast é... Querida. Aí... É, gata. O nome, né? Que é o inicial. Eu pensei no pode sentar tipo ficar sentar pra gente conversar, andar tão, etc. <risos> e ao mesmo tempo dar uma piadinha, porque a gente é vizinho, a gente gosta de sentar nas coisinhas do problema acho que vai ter 15 minutos, então eu pensei em dividir em três blocos, cada uma foca mais em apresentar aquele bloco. Eu pensei que tem que ser de entrevista, sim. e você foi muito assim, no tema, porque é família, a família abrange muita gente. Vamos. É, exatamente isso. Né? Três perguntas ou temas para gente desenvolver em 15 minutos, que dá pelo menos cinco minutos para poder responder. Essa aqui não foi uma informação importante. É, o roteiro tem que ser feito com a ajuda da biografia dela. Hum. Tirar a Rafa aí, pelo a gente tem que. Que briefing gigante, gente. Três coisas a quatro. Nossa, olha a fia aqui eles passaram pra gente. Um beijo. Três nada, acho que é quatro. Eu, hein? Eu começo. E tá começando o podcast, a gente fala junto. Pode sentar. Tá, pode ser. tipo <risos> um. Uhum. Parece que ela come com o de bifo. Gente, eu acho que tá amarrando direitinho. Gostei mais do nome do podcast dele. É. Vocês acham que seria bem-humorado ou bacana a gente deu? é, querido? Sim, difícil então, de que... bloco conhece... Sempre que tiver o fim de um bloco, a gente tem que ter o é, hum encerrar esse ciclo e começar Será? Eu acho que se fosse num podcast de verdade, se fosse usado como uma transição, assim, sabe? Mas não sei quantos blocos eles vão fazer. Só até três, acho que tá bom. Agora, mais do que isso, acho que já fica meio cansado, não sei. Olá, olá! Competidoras e competidores. Aí ela foi de Marilyn Monroe, de muito muito chique. E eu, Lorelai Fox, trouxe comigo o Samir Duarte, gente. Olá, gente. Meu nome é Samir Duarte, apresentador do Milkshake Chamado Vanda. Podcast que tá aí há oito anos. Exatamente. Apresentador também do BBB Taon, podcast do Big Brother. Então, assim... Tô aqui, hablando mesmo, há muito tempo, videocast… É o primeiro podcast que eu já ouvi na vida, o Wanda, sabia? Ah, meu bem… Então eu conheci. Agora é videocast também, agora né? Agora é videocast amiga? também. Colocando bem. a cara pra jogo. Vamos ver o que elas têm? Vamos, vamos conferir. É. É. Bom que hoje é. só são duas bancadas. É. Videocast de vocês. É... Querida. É, é... Querida. eu vou falar errado. É, querida. Querida. É. Esse é o nosso. Meu... Esse é o meu. Meu. É. A gente usou algo que, nas últimas semanas, acabou virando um grande meme entre a gente, que é isso. é... Querida. É, Mas o tema é qual? Esse é se posso. Se posso. A gente tem um rosteiro com base na biografia que a gente recebeu no Então a gente tá separando alguns itens chave aqui, que a gente acha bacana, para criar as perguntas. Mm eu espero que o fato de ter três integrantes não seja um problema pro Wanda, não é um problema, né? É, não é um problema. Quando você tá gravando, né, com outras pessoas, é muito importante que funcione a química entre as pessoas, a sinergia. As pessoas têm que dar o tempo de, né, cada um falar. Eu sei que vocês estão competindo, então assim, todo mundo vai querer aparecer, uhum. né. Todo mundo vai querer ter esse momento, vai querer ter seu brilho, vai querer mostrar que sabe falar, né. Vocês são avaliadas sozinhas, mas vocês estão competindo como um grupo. E muito da. da e a, do convidada que... Que e a convidada tem que pra, brilhar também. E a convidada é, tem que brilhar. A convidada. Mas acho que a gente já tá dando dica demais. Podemos dizer que lacrou, gente. Lacrou. Lacrou, lacrou, lacrou é gente. Vamos ver. É isso aí. Boa sorte, pessoal. Eu escolhi, no caso, o tema família, que é um tema que, né, eu acho que todo mundo tem alguma história pra contar da família, mesmo que seja triste, ou feliz, e a gente decidiu separar dois tópicos pra gente ter tempo de discutir eles, então falar primeiro sobre relação de pessoas LGBTs com família e depois falar sobre essas legal. pessoas LGBTs tendo amigos como família. Qual é o nome do... Muito, muito legal também. É. O nome do nosso videocast é Pode Sentar. E aí? <risos> sentar para pra conversar, pô. Só sentar aqui em casa, com o seu Chega lá, deixa o seu E aí, gente? É... Eu só tô com meio medo, na verdade. Porque eu acho que a convidada é tão exuberante. É. E os temas tão bem assim. Aquela lacação, militância triste, né? De, de, de Meios do Orgulho, blá Garrafa blá blá blá. E é lá em cima, medo que... Ah, assim, se ela pode... O assunto. Ah, eu não sei. <risos> Dado o um podcast, aproveitar qual é a força do convidado. Então, boa sorte, uhum. tá bom? Acho que tem como ela ah, aproveitar sim. essa história. Eu acho que existe possibilidade de dar certo. O meu receio é não Esse saber tempo. como que o Eric vai lidar com a situação. A gente vai colocar um grau de humor ali que a gente já tem naturalmente e a Rafa também tem. Já É bom. nossa conversinha aqui. O tempo já avançou um pouco e agora faltam apenas dez minutos para o fim da prova boa sorte para todos vocês tchau vamos contar com nervosismo duete right. e sim repola na traca boa na costa é deixa eu fazer o nosso e é isso <risos> diva diva diva diva divo Jade. divo muito e aí meus amores como vocês estão este é o... É, que querida. É, a aproveita aproveitando a nossa linha de podcast. Inclusive, direto, quando eu tava gravando a minha temporada, tava rolando coisas de podcast. Gente, era um povo andando de um lado pro outro, era a Gabi Fernandes. Socorro, vai começar sei o quê? Eu sou Saravica, Vika. Jade Borg. E Eli Olive. E hoje a gente tá recebendo ela, que é um ícone das redes sociais maravilhosa. Rafa, vamos embora de Começou bem, gente! É um prazer estar aqui nesse podcast, bombadíssimo! E Rafa, é o seguinte, a gente tá muito feliz de te receber aqui hoje, tá? E como os nossos seguidores estavam, assim, em polvorosa, que a gente ia te receber, <risos> eles resolveram sugerir um tema muito bacana, que é… Esporte. Fala <risos> <Como> assim, gente, <risos> olha que esporte que eu faço é correr atrás de macho, né? <risos> Eu acho que todo mundo do elenco, né, gente? Tá. Tem muitas guerreiras disso aí, né? Porque aí já tem é o quê? Já tem obstáculos, então Chique. você já vai ter uma corrida pulando obstáculos. Mas então... você faz gol? Depende. Depende, defina gol. <risos> Ou é. Correr atrás dos boys e dar certo. Bom, deixa eu ver isso para responder daqui a pouquinho. Porque antes, eu quero voltar um pouquinho no tempo. E lembrar aqui, pra você aí, que não tá ligada. Essa gatona aqui começou muitos anos atrás como colírios capricho. É, a gata era padrão. A gente sabe que essa coisa toda é de colírios capricho, né. Os menininhos, todos naquela coisa bem padrãozinha. É, e eu queria te perguntar se nessa época de colírios capricho, rolava… Na escola, aquele lance do esporte, de ser a última a ser escolhida De não ter que jogar aquele esporte, porque os outros meninos justificam. mesmo Gente, a Sarah, ela pegou um assunto assim, ó psh, Deu uma volta no universo e conectou em outro Tendo uma colíria Ou oh, não viveu nada de... Ô gente, eu acho que não, sabe por quê? Porque como eu era no interior, quando você acaba tendo... Na época não era seguidores, era página no Orkut Então, <risos> quanto mais perfil você tinha, mais popular era. Então, Sim. é... O foco mesmo era, vamos andar junto com essa pessoa. Então acho que não rolava isso de ser excluído, das pessoas me colocarem de escanteio. Porque a galera queria estar junto, a galera queria estar no meio do Kiki. Assim. Vamos falar de outra festa famosíssima que tá chegando aí. Que é a Copa, mas a nossa Copa é uma Copa diferente. A Copa Sim. que tem um gostinho mais assim, sabe? Você acha que a a Copa é, a Copa, Copa, é a Copa de todo dia, meu amor? Não, não, não, não. não. Aqui é a Copa das Famosas, ah. é. não, não, não, não, não, não, não E aí, a programação vai ser um importante um pouquinho diferente, né, do que a gente tá assistindo muito por aí. A gente preparou uma brincadeirinha. E a gente vai querer fazer esse bate-bola pra saber de você o que você botaria. Tô gostando muito da entonação da, da Rafa. Ô, oh, do Rafa. Meu Deus, meu fone. Preciso Precisam me explicar a logística desse negócio. Vocês vão falar nomes famosos? Como que vai? Sim, vai ter toda a programação. E aí você vai ajudar a gente a decidir o que, que vai representar cada um desses segmentos. Pra gente ter um evento do ano, né? A gente tem um evento babadeiro. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá. Vem cá. Então, vamos lá. Primeiramente, né? A gente vai, então, começar a nossa Copa das Famosas, querendo saber quem seria o show de abertura do Copa das Famosas. Tem essas suas O que que é o Copa das Famosas permanece um mistério, mas vamos lá. Anitta. Anitta! Qual que seria a música dela? Qual que você acha que seria assim? Se ah, tá. eu mexer, Meu Deus. De todas as coisa famosas. super Bowl. Hum. Ou você tem uma favorita? Isso da produção Socorro. Ai, like. amo. E aí, todo mundo do estágio indo ao som. Você uh -huh. oh, é coreão. Você é uma competição. Você acha de envolver? Acho. Diretora do nosso evento, agora mais sério. A Silvia oh. tá só. Temos dois grupos. Você é a chefe de um grupo. Quero que você escolha uma amiga famosa para ser chefe de outro. E quem será do seu time e quem será do time dela? Pode ser quatro pessoas de cada. Vamos lá, time Rafa Uckmann escalado para entrar em campo. Tá, eu tenho que pensar quatro pessoas pra… Isso, pro seu time. Além da… da... Pra botar um... o peito no jogos. É Isso, além da capital. <risos> Ai, será que a gente não brinca de outra coisa? Eu não sei. <risos> ah, tá, vamos tá. é, então, não... é, brincar é, de outra coisa, então. Tá tá tá Se a gente pudesse inventar um esporte exclusivo… Pra gente ter nessa Copa das Famosas, qual seria esse esporte? O que tem a nossa carinho, o nosso jeitinho. Ah, eu acho que um esporte legal. Você ah, falou antes da do, do <risos> <uma> corrida de <risos> baixo. que é legal. <risos> tem <risos> uma corrida de salto. Quem beija por mais tempo. Ai, meu Deus. Faz vários esportes. Queimada, você já jogou queimada? Já. E já jogou gatomia também, eu acho que tem. Gato, que... gato minha eu gosto. Qual é o seu miado? <risos> <risos> Ai, gente, que delícia. Então, é, <risos> eu uh, Pra gente é, então, encerrar, a gente queria agradecer muito. Mas, a gente, a gente vai encerrar? A gente. Felizmente. É, a gente, a gente tem aí, né, assim. Ah, mas tá... não tem nem mais uma perguntinha, eu fiquei animada Então vai, já é. joga aquela perguntinha que a gente preparou. Conta. Ai. Eu, eu tenho uma, falar? Ah, Pode. então vai. Ótimo. Ah, então sim, sim. Já que falamos aqui do esporte que é quem beija mais tempo, <risos> você já, assim. Qual foi o tempo maior que você já deu um beijo? Você já parou <risos> pra pensar? Eu. Gente, é, é, eu, que, eu, eu gosto que... de que... beijar rápido, eu gosto de. É assim, o tempo exato do beijo. <risos> eu <risos> eu acho coisas de 10 minutos, 15 minutos. É... Tava <risos> muito louca, nem viu o tempo passar. É que assim. É uma pergunta pouco complexa, porque exige números dos agentes de humanas. Mas eu acredito que em 40 segundos… Rafa, meu bem. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, a gente tá muito feliz de te receber aqui. É, deixa aí um beijo pro pessoal, pra gente encerrar. Galerinha, um beijo pra vocês. Aproveita aqui, se inscreve no canal deles. Aproveita que deve estar em todas as redes Luz. sociais. Não quer ver a nossa carinha, vão estar tá onde? Que plataforma vocês estão de áudio? YouTube. YouTube. É as ótimas! Ah, ah, tá... Eita! Então, gente, esse foi o… É… vai. É ah, é pra... ah, Uma... querida! <risos> Eu achei o seguinte Gostei muito da entonação da Sarah Vika, né Rafa, gostei dessa amarração de apresentadora Achei que ela conseguiu jogar alguns momentos bons também Não sei se tudo aterrissou assim, né No Rafa Uckman E eu percebi a de um pouquinho nervosa Eu também estaria nervoso demais nessa situação Acho que mais do que ela, inclusive Então vamos ver o que eles têm pra falar agora Eu já sabia que ia ser um tema bem difícil de ficar explorando Não sei se foi intencional Mas a Rafa realmente às vezes fala um pouco mais do que a gente tinha bolado ali ou falar Rafa não sei se é Rafa como você Rafa Melo gente mas aqui no caso foi o Melo mim foi muito novo aqueles fone as vozes do além eu fiquei um pouco confuso <risos> gente eu tô tranquila eu acho que a nossa sinergia super rolou Rafa também tava um amor eu tava nessa posição acho que um pouco mais de a host né a condutora então eu tava... Com o domínio da bola, gente. Vai ser muito pra academia de Esporte hoje. Passava pra Jade, passava pra Eli. Eu acho que deu um uma salvadinha um tarde. pouco. boa noite meu, nome é da Cota Monteiro. E eu sou Eric Neto, pronto pra hablar mais uma vez com vocês. Aqui hoje no... Pode sentar! Ficou sincronizadíssimo. Ah, dona é E eu gostei dessa introdução. Pode sentar, ficou sugestivo. Aonde? Você vem aqui dar uma sentada com a Pato. gente pra. É uma modalidade que, que eu amo. E o que, que que hoje vai ser grande, gente? Porque a gente tem a ícona o ícone é que soma mais de 9 milhões de seguidores no eu Instagram. Isso é babado, é gata. <risos> que que tenho... Tá babado. Que bom. Que bom. Que Interagiram. Ali. Você gostou? Tudo isso pra ter você aqui com a gente. E hoje, gatinho, a gente chamou você aqui pra conversar sobre família. E a gente que é LGBT, a gente, né, às vezes tem uma história trágica com família, mas não foi o seu caso. É que eu sempre fui meio que muito bem resolvido com isso. Então, como eu sabia que a minha casa era uma ca... Minha mãe, tipo, eu vi ela com muitos amigos gays. É, a minha mãe era muito jovem, é muito jovem. Então eu não tive essa dificuldade muito grande. Porque meio que eu já vi a abertura, por entender o ciclo que ela tava ali. Uhum. E aí, quando eu cheguei, falei, mãe, ó… Eu não cheguei, falei, ah, eu sou gay. Aí ah, eu falei, não eu... <risos> Aí lá, ah, todo mundo começa é, tem como é, eu, eu não, tem como é, uma é, é, mãe, não, é fase, você tem 13 anos. E aí eu fui passando por essas fases, e a minha mãe, graças a Deus, tipo, muito incrível, muito impecável, me abraçou, a minha irmã também, então, eu já tava dentro desse universo feminino, e eu me senti muito bem acolhido. E por falar em amigos, gata, a gente vê muito que nos suas redes sociais, tem o álbum, ah, digo, não quem? falta saber. tem as é. loucas, <risos> aí, ó, faz o que que babado. Mas aí tem uma questão, assim, você vê eles realmente como uma família, todo mundo, do Lucas e liga não, pra não, ninguém. Ele, é então. Morei, Morei com o Luiz. É que assim, ó, quando você vem para São Paulo, a gente tem essa falsa ilusão de tipo, meu São Paulo é, é realmente aqui muito maravilhoso para trabalhar. Só que é uma cidade muito fria, é complicado. Então, é, o Álvaro, a GK e o Lucas são a minha família que eu escolhi uhum. para compartilhar os momentos bons, para eu falar das minhas tristezas, para eu poder falar sobre as minhas inseguranças. Então, são pessoas que eu sei que vão estar ali, independente de qualquer coisa, porque a gente é, é, é um, um, um, um é quadril que fala, <risos> É Fala, é, é, é o quadril. E fala, É o um quadril. E assunto assim, como que vocês lidariam? Por exemplo, ai, a Álvaro foi cancelada hoje. Vocês vão passar a mão na cabeça dela? Ou vocês vão puxar a orelha da bicha ali, como uma família mesmo? Não, obviamente, a gente tem que falar a realidade. Uhum. Eu acho que pra, pra ser amigo, amor, você tem que simplesmente… É, tem que sal, ir a, ir a, né, na a pessoa mão. quer ouvir. Então você uhum. dá uns toques, tipo, ó. Você fez isso, isso, isso e isso. Uhum. isso. Isso, isso, isso, você pode mudar. Uhum. É isso. E eu gostei muito de voo, você falou de da para pra São Paulo, que eu, particularmente, tô em São Paulo faz tipo cinco meses. Realmente uma cidade muito solitária, uma cidade que como é grande, você, primeiro, você tá longe da sua família. E você criar uma rede de contato em São Paulo é muito difícil. Não hum. tem essa coisa de interior, de você ir na casa da pessoa, fazer uma visitinha, vamos dar uma sentada, tomar um café. <risos> então é, é complicado. É complicado. E mesmo. tipo, eu lá de João Pessoa, é essa vibe. Ai, amiga, você tá muito aqui igual, <risos> viu? Lá de João Pessoa é bem essa vibe mesmo. É todo mundo, assim, muito mais próximo, porque independente da cidade ter um milhão de habitantes, uhum. perto de São Paulo, amor. É assim, interior mesmo, comparado, é. sabe? Uhum. E qual eu teu signo, Rafa? Não tô lembrando, não tô Ah, eu tô pensando em gêmeo! É gêmeo! Ah, qual é o dia do aniversário? Bebe, 15 de junho. Eu sou 8 de junho. Eu sou é. aquariana, por favor. Gente, eu mal tô falando, que eu realmente tô muito interessado é. na conversa deles. Fria assim, mas a gente se dá É, uma das minhas melhores amigas é aquário. Eu dou bem com aquário. Obrigado. Eu dou bem com aquário, <risos> agora da dou Porque é aquele equilíbrio. Então a gente não quer muita melação, mas também não <risos> quer. Entraram em um outro tema. É, ficou legal também. Sim, é. assim, principalmente com os meus amigos, né? Tu tem esse lado também, tipo, um dia tu quer ver todo mundo, quer abraçar todo mundo, e tem dia que tu não quer ver ninguém, assim, tipo, ou de lua e foda-se todo mundo. Não, eu nunca quero abraçar. Ah! <risos> eu quero contato, tipo, sempre que online, se ela tira. <risos> Sim, não. É, a gente não <risos> tem esse lado geminiano, né? A gente nunca estava sendo o que esperado, o dia. Pelo é. menos é assim. Então eu sou meio bipolar. Sim, <risos> é mais complicadinho. <risos> Bem mais, bem mais mesmo. <risos> é... Vamos lá, falando a fam... ah, mais assunto gente. Eu sinto bem, bem então, próximo vai, mesmo. As então... <risos> vai, gente, eu tô Quando foi assim, tipo, o primeiro boy tu apresentou pra tua mãe, ou tu não apresentou, foi algo mais natural, assim. Porque comigo tem essa naturalidade. E tu acredita que eu não apresentei o primeiro boy pra minha mãe? Foi algo... <risos> Deixa eu... É Volta na pergunta pra ela. E ela super apoiou. Então eu não tinha isso de é. levar o boy já pra casa. Porque como era uma coisa em que estava, não era meu boy, meu namorado… Ah, eu, a minha mexa ela era uma abranhona, que <risos> tudo bem, mãe, sim, sou uma piranha. Porque não para todos os dias chegar apresentando… Oi, esse aqui é o Fernando, esse aqui é, é o Leopoldino, esse aqui é o Cleiton. Eu não, tinha, não tive esse hábito de levar boys pra casa. Sim. Até porque você… tá, levou pra casa, e aí? E aí, o o menino? Já é outro? <risos> Então, meio que eu na minha casa não. Tem uma Mas história do dos teus meninos que foi quando vocês quebraram a porta da Luísa, bicho, pela é icônica, né? E acho <risos> que momento, tipo, o que é que passou na cabeça de vocês? A Luísa vai ser, tipo, a amiga da gente vai dizer, bicho, vocês vão ter que pagar a porta. Hoje foi algo, tipo assim, mais tranquilo. Meu, é, é que ela não tinha muita opção, né? Ela tava em Fernando de Noronha, a gente tava na casa dela. Aí ela acabou que foi pegar de surpresa, ele tava em Noronha, não tinha muito o que ela fazia. Ah, ficou brava, e aí, mana? Ela, Ai, Rafa, foi um prazer estar tá aqui nesse equipe cara. Eu sim. gostei, gostei. É, Comigo, Sigam a Rafa nas redes e sociais, por tá por tá que a é sabe que, é que são? É, Luz. É muito, mas sempre tem uma pessoa pra agregar, né? Sim. É isso, é, é, sim, é sim, bom. É, não, a tem a que ter mais. Ah, o que mais? Por favor. É sobre, né? É muito sobre. obrigado por ter visto no nosso podcast, o PODE SENTAR NÃO! Ai! <risos> eu acho que fluiu muito bem, acho que a gente tá bem equilibrado. Teve momentos que eu falei e ele ficou quieto, teve momentos que ele tava falando e eu deixei ele falar, acho que a gente interagiu bem equilibradamente. Eu, só eu também gostei. E gostei ali do, do, da pessoa que eu tô lidando, né? Talvez se eu não conhecesse eu ficaria um pouco mais insegura. Aí rolou um kiki papá. Gente, tratando uma avaliação individual, eu acho que os melhores foram a equipe da Dakota, né? Da Dakota e Eric. Eu acho que o videocast da Dakota e do Eric fluiu muito bem. Fluiu muito bem mesmo, assim. Até mesmo nos momentos que a Rafa não tava dando resposta e coisa assim do tipo. Ficava aquele climinha meio esquisito, mas logo eles costuravam tudo de volta. Então eu acho que que dos três melhores são Dakota e Eric. E eu acho que junto delas, talvez a Sarah por ter tido essa posição de host no outro podcast. Talvez já lá vão pro flop, meu Deus. Ai, gente, já tô triste. Chegou a hora de mais um julgamento aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Mas obviamente que antes precisamos receber nossas juradas fixas. Começando por essa barbizinha, A bonequinha não sabe brincar. Será que ela não sabe mesmo? Vamos descobrir agora. Pode entrar a Karen Baquini. Não já teve essa piada antes. E ela julga com os olhos da frente e também com os de trás. <risos> é, ela está sempre elegante e hoje está servindo ainda mais. Pode entrar, Lorelai Fox. Uau! Eu achei chique, é gente. A hollywoodiana. Ficou meio Marilyn e a estopa piedipula é chiquérrima. A nossa camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque colher lenha. <risos> <risos> Nathalie oh, Neri! De voo, o casaquinho tá lindo! Olha isso, esse look! E nossa jurada convidada de hoje já conheceu as nossas competidoras. Foi entrevistada por elas. E inclusive, co-apresenta um dos videocasts mais bopados da internet. O podcast. Pode entrar, Rafa Uckmann! Olha o Loop College, colocou o cropped. A Diva foi com o look que tava em casa, entendeu? Ó, botou, nem um, botou um corretivo, um blush e foi. Uma coisa High School Musical, assim. De voo. <risos> vamos começar a nossa deliberação dos videocasts de hoje. Bom, vamos começar falando dos participantes da equipe 1, a equipe azul. Rafa, o que, que você achou do desempenho da Jade, você como entrevistada ali no momento? Ai, vamos lá. Eu achei que a Jade, ela tava ali crescendo, ela tinha tudo pra dar o um nome. Só que, eu não sei na hora que eles foram. É, Deliberar quem seria o quê? O co o rosts, o âncora? Você sentiu que teve um âncora, então, ali. A Sarah. Eu senti que o papel era todo dela. Então eu senti que ela faltou se impor mais, falar mais. E aí aconteceu de… ela não cresceu tanto, ela ficou meio que apagadinha. Ela acabou se perdendo muito, porque tentou ler ou lembrar das perguntas decoradas. E aí essas perguntas entravam, tipo, quebrando uma conversa que já tava fluindo. E a Jade, não sei se a Lore pode até falar um pouco sobre isso. Eu sinto que quando ela está nesse modo ali, tenso, que tá difícil ela encarna muito uma persona de… Não, Que é uma coisa engraçada, é. divertida. É. jeitinho divertido de falar. Mas não sei se funciona pra, tipo, pod ou videocast. Estou aos olhos quanto a ela, sabe? Eu lembro muito mais do jeito dela falando, do que ela falou em si. Eu lembro muito mais da, da caricatice e tal, que é engraçada é. Mas de tanto ela usar, chegou até a perder a graça naquela uhum. hora, entendeu? Então faltou ela saber dosar isso. Vamos pra Elay? E aí, a Elay, né. Ela começou com uma, uma jogada ali. aí já marcou algum gol que eu achei divertidíssimo. Eu <risos> acho cortou essa pergunta, foi para outro assunto. falou, ai, depois a gente fala sobre isso. Mas também depois não deu a deixa da Elay falar sobre isso. Teve essa energia, a a, a Eli, é, com é. tudo ela veio. Já pegou o gancho ali, que era esporte. Ela já veio jogando uma, uma pedrada. Aí, de repente, a Sarah foi, cortou ela. Então eu senti falta dela. Não, meu amor, vou fazer minha pergunta, ela for, esse é meu tormenta, é. eu vou me impor eu quero falar, essa sou eu, minha pergunta tá pronta. A Eli, ela sempre vem muito retraída nos episódios, assim. Eu acho que hoje era uma chance, era um exercício até pra ela conseguir sair dessa zona dela de, de conforto, eu diria. E ela acabou não conseguindo se impor de é novo, novo, que a gente né? sabe que ela entrega. Eu sei que a gente já falou bastante da Sara. É isso que, aconteceu né, algumas né, vezes comigo né? também. também. Eu vou pontuar aí. No eu corrido. acho que a Sara se comunica muito bem. Ela já vinha há um tempo aqui na competição dizendo que as provas dela são as provas onde ela possa se comunicar com as pessoas. Realmente ela fala muito bem. E eu acho que ela ter se colocado como host. Ou as pessoas terem eleito ela, a host, foi uma ótima estratégia pra ela mesma, assim. Faltou passar a bola pros outros? Faltou. Mas como a gente disse aqui, é julgamento individual e ela tava fazendo dela. Eu acho que no final das contas, ela acabou querendo segurar muito trazer muito pra ela, não só pra ganhar o jogo mas porque talvez ela tenha sentido as duas apagadas também. Bom, vamos falar… Eu tive esse feeling também da Laura da lá, da lá, lá no último comentário. Equipe branca, equipe de número dois. Novamente, julgamento individual. Vamos falar da Dakota? Pode sentar. A Dakota, gente, ela… Ela vem vencendo muitas provas seguidas aqui no Corrida das Blogueiras, tá? E hoje, ela também foi muito bem. Mas a Rafa, como entrevistada ali, sentiu que ela tava muito nervosa, né, Rafa? Ela foi impecável, tom de humor incrível. Tipo, ela arrasou muito, segurou a bola, impecável. Só que ela tava muito nervosa, preparando já, tipo assim pensando na próxima pergunta que ele ia fazer. Eu só tive essa, essa percepção, que ela tava, tipo… Em um dos pontos do podcast. Eu também estarei. E uma já meio. Uh, uh, é Por Porque fugiu do roteiro. Exato. Aí faltou aquele, tipo, aquela humanização de sentir o que o outro tá falando ali. E aí, o Eric, que tava mais engajado na sua história. Trouxe. A surpresa, eu acho que foi o Eric mesmo, porque ele é muito nervoso. Ele é muito tenso, né? ele já falou aqui várias vezes. É, nervoso no sentido de que ele sempre fica muito tenso na hora de conversar com a gente no palco, de dizer isso. palavras bonitas. Mas eu achei muito <risos> E a dinâmica dos dois, né, e ele surpreendeu bastante. Ele... Foi minha equipe favorita. Rafa, eu acho, com o entrevistado, ele já dizia que era fã do Rafa, hum. eu acho que isso fez com que ele se sentisse muito à vontade. Ou ele ia ficar muito nervoso, ou ia se sentir muito próximo, né. Acho que isso fez com que… Acho que até você sentir né, que ele realmente queria te ouvir, queria te conhecer. Enquanto a Dakota tava mais desconectada. Ele realmente tava interessado, porque ele já era seu fã, né. Então vamos conversar aqui com os nossos competidores agora. <risos> Tiraram algumas dúvidas. Essa vez. Exato. Esse formato novo, que mostra a deliberação, foi essencial é, para essa prova, gente. Os videocasters de hoje. É, podem entrar. A gente vai começar falando, então, do Grupo 1, um, da Equipe 1. Um, a Equipe Azul, formada pela Sara Vica, pela Ilai e também pela Jade. É, querido. Querida. É, é, é querida. Eu é mais ou menos como que funcionou a dinâmica entre vocês. Vocês propuseram uma divisão de papéis, um host. Como que funcionou? Conta um pouco pra gente. Eu acho que foi muito bacana a forma como a Jade já chegou. Dando algumas ideias pra nos nortear. E aí, então, a gente começou a ler o briefing. E aí, começou a definir. Perguntas que fizessem sentido dentro desse universo, né, do esporte. Então a Jade, que deu a ideia das perguntas. Dos tópicos, pra ah. gente separar em três três etapas. É, e as ah. perguntas a gente foi desenvolvendo todo mundo junto. Como eu gostaria que todas tivessem o seu momento de fala. É, eu achei que seria interessante dividir em tópicos e partes. Então, eu pensei em começar pelo passado e, e vir pro presente. Depois fazer brincadeiras. É, e aí na verdade, a gente, a gente, né, como a gente tava definindo as perguntas meio soltas. Aí a gente leu o brief. Aí ah, no briefing a gente viu que tinha essa ordem cronológica e tá. então a gente começou a reorganizar elas para. Só para ficar claro entre todo mundo aqui, também para quem tá assistindo, a biografia da Rafa não era exatamente um briefing, só para vocês entenderem. A gente deu um direcional de mini bio para vocês, eu falei bem no começo do, do episódio, mas não necessariamente era um briefing, só para ficar claro. E no briefing de vocês também tem uma mini biografia sobre a convidada tá. e todo mundo entender que vocês tinham essa base para poder usar muito a favor de vocês. Vocês definiram esses tópicos, essas perguntas, mas teve assim, pô, a Sara vai ser a host, a Jade vai falar em tal momento, vai lá e fala depois Sim. da Jade. Vocês fizeram essa divisão Sim. ou foi acontecendo Sim. isso? Sim, teve uma divisão inicial e aí a gente meio que tinha uns sinais para que a gente passasse para o próximo tópico tipo, sem deixas. É, deixa que não que funcionou. Que não funcionou tanto. Senti realmente que tava o papel a de roxos todo na mão da Sarah. E aí eu senti falta de vocês me questionarem, me perguntarem, tanto que quando é, tinha alguma pergunta incrível que era a sua vez de falar, vinha a Sarah e pff, rimava tudo. Então isso acabou dificultando um pouco na hora que vocês foram é, delegar qual função, porque se a Sarah já é muito expansiva, muito comunicativa, não tem como você tirar da sua voz pra dar pra ela. Porque isso acaba atrapalhando o grupo. Porque eu senti falta de uma interação muito grande com a Elay. Uhum. Que você chegou ali no começo com uma super criativa, super carismática com uma pergunta incrível. Só que na hora que você viu que você não tinha chance de estar tá falando, você meio que desistiu. É importante ressaltar esse ponto que a Rafa tá falando. Principalmente em relação a você, Elay. Porque a gente realmente sabe que você… É muito engraçado. E, só que a gente percebe que ao longo dos episódios você às vezes não se impõe tanto, você fica mais na sua. Mas eu acho que a gente tá no ponto da competição que você precisa de alguma forma se impor. Já Jade, aconteceu bem parecido assim, né. Você ficou um pouco mais de background. E eu acho que o pouco que você trouxe você trouxe muito naquele seu tom de humor. Que é muito divertido a forma como você fala. Sim. Mas como você falou tudo dessa forma eu acho que acabou ficando um pouco cansativo também de assistir. E a gente sabe uhum. que quando você se comunica não vou falar de forma normal, porque não tem isso. Sim. Mas quando você se comunica fora de som, é muito legal ver você falar também. Porque você fala e você se comunica muito bem. Mas é óbvio que você, Sara, se comunica extremamente bem. Você é uma ótima comunicadora. A gente viu isso semana passada na Pug Secrets. E hoje, como host, se era intencional ou não, se era unânime entre vocês ou não, você dominou. A Rafa estava sendo entrevistada. E aí, ela isso se sentiu mais confortável, isso deu segurança. E é importante no videocast, acima de tudo, a gente passar a segurança pro nosso entrevistado. Mas você tá de parabéns porque você soube conduzir. E é isso, né? Estratégico ou não, você fez é, é o é um julgamento individual se eu os engoli de alguma forma não foi intencional na minha cabeça a gente tava bem organizado na é verdade eu não tive essa visão que eles tiveram do podcast do lado de fora de por dentro para a gente tava normal mas não é surpresa para mim não primeiro e essa essa minha mania de não querer ser mal educado com as pessoas não querer passar a as pessoas eu sabia que isso ia ser assim, uma pedra no meu sapato mal outra, outra eu me identifico muito com ela nesse momento, porque quantas e quantas vezes na minha vida eu já fiz isso e não me arrependi depois. Porque você espera que elas sigam o que foi combinado, mas estando dentro de uma competição em que as pessoas que estão dentro dali estão contra você, querendo ou não, isso pode acontecer. Tipo, é frustrante, mas eu não julgo. Eu tentava dar umas sinalizações pra parar um pouquinho. Mas eu fiquei com receio de tentar fazer a mesma coisa e virar um, uma zona de gritaria, em vez de uma entrevista. Vamos falar então da equipe 2, a equipe branca, composta pela Dakota e pelo Eric. Eu achei que vocês arrasaram muito, porque vocês pegaram um tema que é um pouco tenso, assim, ó. A uni, é, família. Porque podia ser uma, uma vertente, um lado que talvez eu ficasse mais sensível. E com a primeira pergunta, vocês já começaram a tá, falar Como que foi a aceitação? Como que foi? Aí, eu, eu simplesmente poderia ter ficado acuado. Mas vocês levaram isso num bom humor, vocês levaram sempre a, a dinâmica da entrevista pra cima, vocês arrasaram. Eu senti uma conexão muito grande. Eles foram muito vocês bons. Vocês tinham sinergia entre os dois. Foi muito incrível, realmente, ver vocês. Quem vence hoje, pra mim, que eu senti uma, uma conexão que eu achei muito incrível, que fez conduzir de um jeito muito leve e gostoso… Foi você, Eric! Para o treino livre. A segunda win dele, olha, do flop é o top, meus amores. Pra é mim, deu meu coração. Realmente, o desafio. Yeah. E tá aqui no Corrida das Blogueiras, vai falar em frente a todos vocês. Eu em casa, assim, no meu quarto, eu falo tudo, gente. Pode colocar o brief que for. Mas assim, <risos> espero que a gente vai conseguir, a gente vai lá e a gente se supera. Eu acho que essa competição é muito sobre isso também, a gente conseguir se superar. Parabéns. Ai, gente… Parabéns, a gente se vê na semana que vem. Fiquei feliz que o Eric ganhou, especialmente por ter saído de um flop. O Eric é um competidor com muito potencial, eu muito. Eu acho absurdamente Foi bom. justo o Eric ganhar a pressão realmente. Me abalou absurdamente. E, ai, sei lá, fui injusta. Ele é muito profissional, ele é muito calmo, ele é muito simpático. Ele é muito carismático, ele merece essa, essa vitória. Sobre o caso de Bom, vocês, gente. É dica, realmente, assim, pra melhorar, sabe? É uma crítica pra melhorar. Jade, pra tentar ser um pouco mais natural e ficar mais tranquila numa próxima vez. E lá, é pra você se impor mais, porque você tem esse potencial. Você também poderia ter sido outra host nesse podcast, tá? Então se imponha, não se é, hosts, Não host. Não... E a Sara Vika, uma ótima host. Talvez uma próxima, passar um pouco mais a bola pros seus colegas também. Porque uma ótima host também consegue conduzir ali a conversa com todo mundo que tá sendo entrevistado e todo mundo que tá entrevistando junto com você. Sendo assim, nós temos a nossa decisão aqui para o flop de hoje. Quem fica salva hoje e encontra a gente na semana que vem é você, Sara. Ai. Gente, a gente se vê semana que vem, muito obrigada. Eu concordo, gente, com a escolha, Sim, apesar de tudo. E lá, Jade, hoje o flop é de vocês. Arrasem muito, porque a gente sabe que vocês arrasam bastante. Tá? Ai, gente. E aí, vamos ver quem que sai dessa. Nesse momento, na competição, só sobrou pessoas que eu gosto muito, né? É E agora vai começar o flop, assim, extremamente... Triste, gente. Duas pessoas assim que se levassem a coroa, eu acho que seriam muito merecedoras. O que é mais frustrante pra mim, no caso, é o fato de que... É... Eu nunca conseguiria ser esse tipo de pessoa, sabe? Eu sempre... Desculpa. Ai, gente, eu quero chorar. Ter colocado expectativa nos outros participantes de agirem da mesma forma que eu agiria, porque... Hoje... Eu percebi que se as pessoas tiverem realmente a oportunidade de, de passar uma rasteira, independente de serem seus amigos, mas eu não quero levar tanto isso pro coração, porque eu sei que no fim isso é só uma frustração pessoal. Num grupo você tem que colocar suas ideias, né? E nem sempre no grupo você vai conhecer todo mundo, então alguém pode ser uma pessoa que fala demais e não vai te deixar falar. E se eu sou essa pessoa quieta, eu tenho que passar um jeito de eu falar e as pessoas escutarem. Ai gente... E aí, tudo bom contigo? Tudo bom contigo, linda? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eles vão gravar um do lado, lado do outro. Se o Crush não respondeu aquela mensagem porque ele tava sem sinal. Então você gosta de. Uh -uh. Agora a ficou ainda mais rápido com os cinco. Ai! Pelo menos eles respeitaram tipo, o tempo de gravar. Não sei se isso foi guiado pela produção ou não, mas de qualquer forma é válido. Com 5G, você enviar seus vídeos mais rápido. Navegar com mais fluidez nas suas redes sociais e assistir seu vídeo favorito sem travar. Eu acho que a terminou um tempinho antes. Eu tô bem satisfeito. Eu acho que o meu material foi muito criativo. A minha edição é uma coisa que todo mundo olha assim e fala, ah, é, é, é da Eli. Eu tentei fazer o que eu geralmente sou nas minhas redes sociais. O que eu provavelmente faria numa publi realmente da TIM. O tempo é uma coisa que... Não fala essas palavras porque eu falei na minha publi pra TIM. Eu não consegui ver direito como ficou o vídeo final. Vamos começar com o vídeo da Eli. E aí, galera? Tudo bom contigo? Comigo tá tudo bem, graça. Ela botou o logo da TIM. O logo. Eu não sei muito bem o que mais eu Tá todo falar, porque eu vim do futuro, gato, eu já usei. Que legal! Que a Tim é a maior rede móvel do Brasil e hoje é a mais rápida, né E a Linóvel. O 5G da Dona Tim é o único que é 100% presente nos bairros das capitais de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. <risos> Você é daquelas pessoas. <risos> ah, você tem um canal no YouTube e gosta de rapidez para, para o seu canal? Já, também cá. Porque o 5G da Dona Sheen tem isso e muito mais. Com o 5G, você vai enviar seus vídeos mais rápido, navegar com mais fluidez nas suas redes sociais e assistir o seu vídeo favorito sem travar. bom pra você você quer mais. É bem rápido mesmo. <risos> Eu achei super divertido. E nunca ficou na dúvida se o Crush não respondeu aquela mensagem porque ele tava sem sinal. Hum. Ou tava vendo aquele vídeo da blogueirinha voltando do trabalho, só que aí, amor, pra boa, acabou a internet. Olha o up pra mesa das jurados que legal. Sim. Que é a operadora com a maior rede móvel desse Brasil. Ih, amor, eles melhoraram o 5G, tá passada? não dá mais desculpa de receber aquela mensagem gostosa do mozão. Pois é, amor, pra você que tem é namorado, a é distância como eu é essencial. Relaxa, amiga, você vai conseguir dormir um de completo daquela sua blogueira favorita. Vou até postar o seu vídeo. Cadê as minhas campinas aí? Não mas <risos> desculpa pra não ligar pro familiar, não não, velho. Ainda mais se tu estiver em São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba. Porque a cobertura é em 100% dos bairros. Gente, eu fico louca. Agora dá pra viajar pra qualquer lugar. Então não se preocupe não, tá, na amor? Seja do top ao flop, a Tim, ela é a melhor opção <risos> você. Fala aí, galera. <risos> Antes da gente falar aqui a nossa decisão, falar sobre o resultado. Eu vou passar a palavra rapidamente para as nossas juradas, que querem falar algumas coisinhas para vocês. Eu vou dar um recado para a Elai, porque eu me vi muito em você hoje. Eu lembro de quando eu era uma bichinha, com 18 anos, lá em Sorocaba. Também era muito tímida, não tinha coragem de me impor. Ficava com medo, porque a vida me dava oportunidades, mas eu não tinha coragem de agarrar elas. E eu sei que um dia uma bicha mais velha, igual eu tô sendo a bicha mais velha pra você, chegou pra mim e disse Lorelai, se você não aprender a se impor, você é muito boazinha, você fala mansinho, você é uma queridinha, todo mundo te acha fofa. Mas você nunca vai ter o sucesso que você merece. Se você não se impor, se você não pensar, tá bom, eu sou uma bicha babateira, é minha hora de falar. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou. Porque não é ser mal educada, é você mostrar quem você é, sabe? E você vai saber fazer isso com delicadeza, eu tenho certeza. Vou falar pra Jade, assim como você, também sou uma pessoa de cabelos verdes e feridas abertas por aí. E que constrói pessoas pra conseguir sobreviver. E a gente que sofreu coisas muito violentas, a gente tem costume de se blindar demais para sobreviver e dar conta de comer, de trabalhar. E às vezes do nada um comentário aleatório e fio o dedo onde mais dói na gente. Nesses momentos, a única coisa que você precisa fazer é calar sua mente e olhar pro que aconteceu. E eu sei que é muito fácil pra algumas pessoas lerem essas feridas. E achar defeitos em alguém que vem construindo um caminho muito bonito no programa. Lembra do que você fez, quem você é e por que você chegou até aqui, tá? Como foi fazer a prova do flop aí nessa tensão? Terrível. Terrível. Mas foi até tranquilo, né? Tipo… A, a gente, a de gente nem planejou, mas cada um teve seu momento de gravar. Fala que muito interessante agora, né. É que vocês tiveram o mesmo tempo juntos, e nenhum falou por cima do outro. E vocês conseguiram se respeitar e entregar a prova juntos. Com uma qualidade impecável, que a gente, como o Fidice, já sabia que vocês fariam. Então tá vendo como é possível, gente? Vocês se darem o espaço, até quando vocês estão competindo entre si. Agora, uma coisa muito pessoal que eu queria falar pra vocês, assim, tá? Quando a gente recebeu o vídeo de inscrição de vocês, vocês sempre foram uma certeza pra gente, nesse ano aqui, pra quarta temporada. Sempre. Então, é muito mais do mesmo do que elas já disseram, assim. Vocês têm carisma, vocês têm talento. A gente tá chegando quase aí na semifinal, pra abrir as, os votos populares. E se vocês chegaram até aqui, é porque foi a junção dos dois. Em um dos dois, passou vergonha aqui dentro. Eu tô extremamente orgulhoso de vocês, sim. É um, um orgulho que não cabe no meu peito. E eu me sinto muito privilegiada de poder… De o ao e junto dessas pessoas incríveis aqui. De, de conseguir colocar esse projeto de pé. Pra tentar dar uma oportunidade pra quem tá afim de fazer acontecer. Analisamos os dois vídeos com muito cuidado. Discutimos bastante entre nós. Muito difícil para a gente também chegar numa decisão. Mas essa decisão está tomada. Hoje, quem deixa a corrida das blogueiras quarta temporada?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 não tenho palavras, gente, esse flop aqui, eu acho que, eu já falei isso várias vezes da temporada, que até o momento esse foi o flop mais triste, mas eu acho que, analisando aqui, talvez esse seja o flop mais triste que possa acontecer nessa temporada, assim, ponto final pra mim a Eli, ela é o carisma dessa temporada, na minha opinião, não tem como dizer que não ela é extremamente engraçada carismática, criativa ela tem uma personalidade que te prende e nós temos a Jade, que ela é uma. Uma menina absolutamente talentosa ela já venceu em diferentes ocasiões no programa, ela se mostrou essa menina alto astral, essa menina que tem identidade, que tem estética, referência criatividade também, assim como ela fora que ela tem muito star quality, ela é muito winner material ela é aquele tipo de garota que se você colocasse uma coroa de cola quente na cabeça dela, eu não ia questionar nada, ela é uma das melhores assim do programa, independentemente do que aconteça na eliminação que a gente vai descobrir no próximo episódio e de qualquer forma vai ser muito triste, ambas as competidoras, tanto Jade quanto a Eli tem histórias emocionantes ambas são extremamente merecedoras são dedicadas aos seus trabalhos aos seus canais, instagram né, redes sociais e tal assim então realmente até o momento esse é o flop mais triste da temporada e provavelmente o que vai ser mais triste de todos pra mim então é isso, gente. Esse foi o meu react ao sexto episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Se você gostou desse react, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, se inscreva neste belíssimo canal, tá? Ative o sininho de notificações que todas as quarta-feiras ao meio-dia tem react de Corrida das Blogueiras, quarta temporada aqui no canal. Estamos quase chegando a 200 mil inscritos. É, né? gata. Se inscreve aí pra ajudar o a chegar nos 200 mil inscritos. E isso você não me segue nas minhas redes sociais, considere seguir todas em GajoTRD porque eu sou o Gabriel Jordan do arroba né? Então vão lá me seguir também, Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, né? Manda esse vídeo aqui para os seus amigos que assistem Corrida dos blogueiros com você também, né? Para vocês comentarem e hablarem muito. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! <susurra>